Bom dia, cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclui os comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por ela. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa mensagem, para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Vamos ler Mateus, capítulo 21, no verso 18 a 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos vendo isso maravilhados dizendo como secou imediatamente a figueira jesus porém respondendo disse em verdade vos digo que se tiveste fé e não duvidaste não só fareis o que foi feito à figueira mas até este monte disseste ergue-te e precipita-te no mar assim será feito e tudo o que pedires em oração crendo o recebereis Mateus capítulo 21 verso 18 e 22 Esse texto nos ensina como há poder na palavra Devemos usar nossa boca para abençoar e não para lançar maldição Porque há poder em nossa boca Infelizmente tem irmão que usa essa autoridade para lançar maldição Em vez de estar abençoando E pior, em cima do altar do Senhor Essa autoridade que Deus nos deu foi para abençoar as pessoas, para curar os enfermos, abrir portas, expulsar demônios e ganhar vida para Deus. Porque cada alma que você ganha é um fruto que você consegue para Cristo. Veja o exemplo da figueira. Jesus procurou fruto e não achou. E o que ele fez amaldiçoou a figueira e secou na hora. Assim somos nós, temos que dar bom fruto para Jesus, quando ele vim até nós. Então, meu irmão, vamos usar essa autoridade para o bem e não para o mal. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, nos ajude a descobrir o que tem planejado para a nossa vida, quanto viemos a este mundo. Que nossas vidas tornem-se as realizações da tua esperança e que as maravilhas de Cristo nos reflitam em nós, para não pecamos contra ti.